Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no condomínio Velas da Marina para mostrar um imóvel diferenciado para vocês. Na chegada aqui já se deparamos com esse belo lustre. Muito bonito. Uma lareira também com o pé direito. O um revestimento até lá em cima. Já na chegada, né? Ali fora eu não mostrei, depois eu vou mostrar tem... Um espaço aqui coberto uma garagem para dois carros coberto né e na lateral ali também bem bacana aqui também ó, a gente nota que tem um esse pé direito ali a vidra vai uma esquadria esquadrias uma, até em cima com bastante vidro bastante iluminação natural faz um ripado ali na material da esquadria ali por fora também para dar uma estética mais interessante essa casa é um sobrado de cinco suítes aqui do condomínio Velas, como eu falei. Uh, um sobrado de 356 metros, tá? Todo mobiliado, decorado, do jeito que tá, prontinho para venda. Você comprando esse imóvel aqui, só vai vir com as roupas do corpo, o restante tá 100%, tá? Depois a gente vai dar uma olhada ali em cima, uma escada com acabamento muito bacana, revestido em pedra o vem aqui ó, uma, outra, uma outra visão todo o sistema de climatização da casa ali tá é feito por esses ar condicionados ali os cassetes que deixa uma climatização bem, bem bacana mesmo bem eficiente Aqui do outro lado aqui a gente tem área, né, espaço dormir ali, junto com a área de jantar. Aqui uma mesa para 10 lugares. Atrás da mesa aqui também a gente tem um, uma porta a gente correr também. Bastante vidro ali, bastante qualidade, já pega toda a mesa praticamente. Aqui a área de jantar da casa, cozinha toda equipada também, geladeira, todos os eletros na linha Inox, eletros de qualidade, Ó, tudo da Electrolux, é bacana assim quando segue uma linha né, Às vezes o cliente vai comprando, casa desse padrão é mais difícil, mas às vezes a gente vai, é uma geladeira da Electrolux, um fogão da, da... De outra marca ali, outra da Brastemp e assim vai indo, <risos> mas é legal quando tem uma linha, Essa cozinha ficou bem interessante, ela tem uma estética diferente, né? Não é muito comum assim, mas ficou bem bacana, ela Tem uma ilha aqui que serve de uma mesa, uma ilha muito grande. Mas como é uma casa grande também, ela não roubou nenhum espaço, ela né, agregou muito ao espaço, pelo contrário. Porque aqui cabe três, quatro pessoas comendo aqui tranquilamente, ali mais dez. Então, é uma ilha bonita, a estética foi bonita ali, os espelhos aqui do os espelhos ficaram bem bacanas bem bem largos né a churrasqueira ali prontinha equipada para fazer aquele churrasco já uma churrasqueira rotatória uhum. tem uma bifeira aqui do lado também que é muito interessante né a coção ali a ventilação né é muito mais eficiente ali do que desses desse, dessas coifas assim né são boas também mas aqui a churrasqueira puxa muito, então para fazer uma fritura, alguma coisa, a bifeira salva a pátria. Aqui a gente chegando na área de serviço. Bem ampla também, bem interessante. Completa. Esse fogão aqui tem uma, uma linha diferente, assim, essa parte do fogão, mas é bem, bem bacana. Tudo agrega bem, né? Estilo mais rústico aqui na casa nessa parte, né? especialmente esse marrom com preto, assim, dá um ar mais gaudério. aqui a gente tem mais uma TV, que serve aqui para o churrasqueiro, que serve para o pessoal jogar um snookzinho, ver o jogo, essa casa, é legal dela é que ela tem, tipo assim, ela tem uma pegada esse aqui, de um espaço gourmet com a cozinha, né, dentro da casa, não é aquelas coisas que ficam na área externa, em algum outro ambiente é dentro totalmente integrado a casa né então é bacana pode estar família aqui que gosta de olhar um, um joguinho um Grenal que está da Grêmio agora por último esses abençoados que uma outra visão e você que tá vendo o vídeo aí comenta é gremista ou Colorado? se é gremista tá rindo à toa né Colorado estão meio decepcionados. A gente vai olhar aqui uma coisa que é muito importante numa casa em um sobrado é ter uma suíte terra. Né? Pode ter 10 quartos em cima, mas tem que ter uma suíte terra. Não precisa ser grande, não precisa... Ó, essa aqui ela já é uma suíte meio que com a opção de ficar meio uma salinha de TV, uma sala de jogos, alguma coisa assim. Mas tem um sofá cama. Porque porque a casa é muito mais comercial dessa forma entendeu a gente não sempre vai ter uma pessoa de mais idade pode né a pessoa se machucar alguma coisa e não poder subir a escada então tem que ter um quarto para dormir e embaixo uma suíte preferencialmente dito isso vamos ver as outras suítes Ah, tem mais um lavabo né também é obrigatório ter um lavabo das visitas também, então a gente tem living, né? Living estado aqui com lareira, um ambiente bem bacana, jantar, uma área social ali, aqui uma cozinha para gourmet e lavanderia. Vamos dar uma olhada agora lá em cima. Olha, esse lustre é muito bonito. De qualidade mesmo. Aqui a gente tem um meio que um hallzinho de entrada aqui na área superior. Aqui a gente vai para a primeira suíte. Tudo equipadinho, tudo do jeito que tá, fica, tá pessoal? armários aqui é o banheiro da suíte. E é a segunda suite bem bonita essa né? sempre tem gesso ali um detalhe diferenciado as cores bem harmoniosas Essa aqui tudo está combinando. A faixinha verde, com roupa de cama verde, coritina verde, isso aí. Quadro na entrada verde. Aqui mais um lustre na escada, eu não tinha mostrado. Aqui a gente vai para a quarta suíte. Pegada mais rústica, mais móveis de gramado, né, naquela, eram muito famosos na época, aqueles móveis escuros. Oh, também ali com lixo, armários. Tem aqui, dá pra botar uma TVzinha. E vamos para a última suíte, essa aqui é a suíte do... Papai e da mamãe, ele é a suíte do chefe da casa. Que bonito esses nichos. Bem espaçosa. Suíte top. Que legal, Alva. Olha que interessante. Que eu. Ó, olha aqui é só armário. Cadê o banheiro, gente? Cadê o banheiro? Gosta de lustre aqui. E escondidinho aqui a gente encontra o banheiro da suíte. Uma banheira bem interessante. Quase todo cliente rico diz que tem banheira e não usa em casa, que é só uma ilusão. Bom, eu não tenho na minha casa, é uma das coisas que eu sonho em ter no um banheiro assim, uma, uma banheira acho que Seria bem interessante, mas pode ser, quando fique rico também não, não der bola né Ó, Bem bacana, dois chuveiros Muitos espaçoso esse banheiro Um vaso separado aqui Muito interessante Então com isso a gente vai ficando por aqui para não se estender mais no vídeo só descer as escadas aqui mas é isso pessoal, gostando do imóvel querendo mais informações, eu vou deixar aí em abaixo mas fique à vontade para entrar em contato o imóvel está venda. Ah, não falei o valor o valor desse imóvel é 3 milhões e 500 mil tá. aceito condição de pagamento, aceito imóvel na região aqui, Grande Porto Alegre, Porto Alegre, aceita carro, aceita parcelamento, em até umas 60 vezes, certo? Vou ficando então por aqui, fiquem com Deus, qualquer coisa, só entrar em contato. Valeu, brigadão, se puder deixar aquele like ali no vídeo, até mais!